Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês, quer dizer, tamo de volta aqui com o Fortnite Fortnite, eu ia falar Fortnite Tamo de volta aqui com o Free Fire aqui, rapaz, mano rapaz, Tanto tempo é que eu não jogo Free Fire, rapaz Jogando bastante Fortnite ah, rapaziada, tá, tava meio meio que sem jogar Free Fire pra esse porque... Sei lá, mano, eu Agora que eu tô voltando a jogar, então Você já vamos deixar o like first. aí, rapaziada. Deixa o like aí. Já tá ajudando na divulgação aí. E rapaziada, ganhei um presentinho, mano, de um amigo meu que joga Free Fire, tá ligado? O canal dele. Vai estar tá aí na, na descrição. Ele tem canal no YouTube também, mas... Ele me deu um presente. Eu girei a, aquela parada do Dino, tá ligado? Então ganhei várias coisas, mano. É, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só mostrando... É... Minhas roupas, minhas, roupas, minhas, minhas skins do Free Fire Mas é isso aí rapaziada, vamos lá mano, vou jogar uma queda normal, não vou jogar nem s tá ligado E o objetivo aqui rapaziada, é tentar matar mínimo quatro pessoas No Fortnite é bastante fácil, porque é mais rápido, tá ligado O jogo, o jogo é bem mais rápido, aqui demora um pouco pra fechar a, a zona, tá ligado Mas é isso aí rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal e já volto com vocês aí Bora lá, rapaziada. Bora lá. Mano, já tamo no aquecimento aqui. E, mano, como faz tempo que eu não jogo Free Fire, rapaziada. Eu tô bem ruizinho, tá ligado? Por isso que eu botei a, me a meta. Matar quatro. pé. Quatro participantes ali, tá ligado? Eu não botaria 7. Mas no mesmo gay 7 seria muito, muito difícil pra mim, tá ligado? Sei lá, mano. Tem uma grande muita diferença no Fortnite, tá ligado? Por Free Fire. Porque o Fortnite é a hora que tu vai matar o cara. O cara se o cara pula. Ou você pula, você tem 2 segundos. Em pé, tá ligado? Aí quando você vai no chão você consegue matar o cara, tá ligado? Sua batalha, seu é estilo. Mano, de cal porque também o.. o PreFara. o Fortnite também é um pouco futurístico, né? Então tem aquela tendência de você pular, você vai ficar um pouquinho no ar, tá ligado? Então dá um pouco uma facilidade pra matar o cara. Aqui no PreFire é como se fosse guerra normal, tá ligado? Você pular não vai mudar nada, tá ligado? Mas tá muito diferente, tá ligado? Tá bem bonito. A última vez que eu joguei. É... No canal foi, faz tempo. Mano, tem uma cidade muito diferenciada, tá ligado, mano? Tem a fase do gelo ali. Devia ter mais coisa, tá ligado? Fala, podia ter... Ó, oh, babuína ali, mano. Fala, eu achei que era uma pessoa, mas era babuína. Tá, que que eu ia falar, mano? Fala, podia botar umas coisas mais... Mais animado, Como é jogo pra celular, é, Eu acho meio que colocar mais coisa, senão não... Não roda no celular, tá ligado? É pacotinho de vida volume, Esse meu fone aqui rapaziada, tá uma merda baixando o volume Ah é, tem armas novas né rapaziada, agora que eu lembrei mano. Armas novas, tem umas armas bem bonitas ali mano ah, tava jogando com um amigo meu ontem E Tava falando que tinha umas armas aí eu fui Caramba, não pula velho Ah velho que misera que não pula Vou pegar aqui, coletinho Não, não quero, não quero cá não uma M60 aqui, mano. A M60 é uma das primeiras armas do jogo. Ninguém gosta muito dela. Comenta é aí é isso que você gosta da M60. Ela não é ruim, tá ligado? Mas o tiro dela é meio. meio fraco, tá ligado? Isso é uma rência da arma. uma mira Caramba, mas mira é laser, velho. Aí ah, o pai tá atrás, ela não quiser nada. Solta. Nem sei pra que isso casar o dela não. Mas tô pegando coisa que nem preciso Beleza, vamos lá tentar matar os caras agora. Mano, praticamente eu peguei quase todo o passe, tá ligado? Quase não, né? Que abriu. Tava bem sem nada, tá ligado? Apeu... Eita, eita! Nossa, Tomou mano! já Caramba, mano! O cara já me matou, velho! Que miserável mano! Bora lá rapaziada, já estamos aqui no avião, avião que... aqui decorando aqui para a missão. Mano, eu não consigo mais jogar, tá ligado? Sei lá, mano. Até às vezes eu mato alguém, tá ligado? Mas. Sei lá, mano, tá muito difícil o free velho. Parece que tá uma hardcore, tá ligado? Rardcore, meu irmão. Aí aonde, é rapaziada? Aí é aqui mesmo. Minha... Não. É, Factory. Aí é aqui, ó. Aí Factory aí é a zero a marmita, né, rapaziada? Aí é a zero a marmita pra nós. Vai dar não. Três dias depois. Vai cair gente aqui, velho. Aqui vai cair a gente aqui, velho. Seis horas em rapaziada. Dá uma limpada na prancha. Pegou areia. Melhor é poeira, né? mano ah, não. Vou tentar segurar a ponta, tá ligado? Vou tentar ruxar os caras, vão. Matar, mas. Vou tentar matar também, né? Obviamente. É na minha frente já tomou. Tô... Olha isso, olha isso, olha isso. a chamei a atenção de todo mundo. Ah, eu 5 é. Mano, ninguém caiu aqui, velho. Que miséria da porra. Quem caiu aqui? Geral tá com medo, hein. Geral tá com medo. Não, caiu uns otários, ó. Um já foi. Os caras demoraram, mano. Os caras tiveram delay pra cair, velho. Para o próximo. Tá é bom. É. Ai, ai. Tomou, mas vai cara. cá. Tá o um volume, mano. Que desgramado, mano matei um hein, matei um hein rapaziada Vou jogar outro, já aí rapaziada, vou jogar outro Bora lá rapaziada, outro mapa aqui mano Foi o mesmo mapa, eu não tô lembrando mas Acho que é outro mapa mano Mas vou cair aqui ó Tô nem aí mano Vou cair aonde deve é e caguei mano. Agora minha prancha tá cheia de neve mano Antes tava aí poeirado, agora tá cheia de neve Bora lá rapaziada, bora lá, bora lá nos Galpão aqui, aí nos galpão pá, tranquilão a é nós. Nice. Dá uma olhada aqui. O caiu, mano. Mas na última partida, os caras tava com um delay de cair. Velho, era bote. Tá ligado quando o cara é tá em bronze, tirar o gel. Pra outra pra essa... arma. Peguei a arma. Beleza, mano, não gosto muito dessa arma que entra nas costas. Eu acho a arma para mim é ruim. Man. Pra pegar ela ao invés de pegar ela eu preciso de uma doce Eu não sei jogar com essa arma também Opa Ketchum Mano, vou tentar jogar ao máximo, hein. É o máximo É o máximo Ah, Tomou uma é, mano, o cara pegou atrás das costas Mas é isso aí, rapaziada, tamo indo nessa mano A volta do Free Fire aí Não consigo mais jogar mano, não sei o que tá acontecendo, tá ligado Falta de... De habilidade e falta de treinamento, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto a volta com o Pipai aí. Até ficou até engraçado o vídeo aí. É isso aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Fui.